Sabe aquela pessoa indiscreta, que fala demais e conta sobre coisas da sua vida aos outros? Pois é, ela comete dois erros com isso. O primeiro é que ela se torna vulnerável ao dar detalhes e informações sobre sua vida para outras pessoas, que nunca se sabe o que essa fará com tal informação. E segundo, ela se mantém no mesmo lugar. Enfim, esse é o tipo de indivíduo que desconhece da realidade em que vivemos, pois ao realizar esse ato incoerente, ela nem percebe o quanto se prejudica com isso, pois acha que isso é vantagem, que contar sobre suas conquistas, suas vitórias e suas lutas fará com que as pessoas a admirem. Mas isso tudo não passa de um completo equívoco, ninguém se importa com isso, a não ser que o seu sucesso traga algum benefício ou utilidade às pessoas alheias, porque, do contrário, o seu sucesso é algo particular, ele é só seu. E as pessoas não se importarão com isso, porque é algo que não terá serventia a elas, entende? Elas não se beneficiarão do seu sucesso, logo elas também não darão a mínima para isso. Enfim, a partir do momento em que você entende isso, passa a preferir até mesmo evitar falar qualquer coisa sobre a sua vida, pois é algo que não fará diferença nenhuma para quem ouve, nem mesmo para quem conta. Aliás, pode até ser que faça para você pois agora, por não ter ficado de boca fechada, encontrará obstáculos no seu caminho, colocado por pessoas que conhecem dos seus próximos passos. Logo, prefira ter poucas palavras a serem ditas e grandes planos a serem realizados. E é aí que você pode até pensar que, sendo assim, agindo desse modo e ficando em silêncio, não terá mais problemas com isso. Mas está enganado. As pessoas para preencher o vazio do seu silêncio Buscarão encontrar nas suas atitudes algo que complete a curiosidade delas. Passarão a notar mais nas suas conquistas, nas suas vitórias e se interessarão em saber o que está fazendo. Então perceba, mesmo sendo uma pessoa silenciosa, você não conseguirá evitar por completo que esse tipo de coisa aconteça. Mas ao mesmo tempo, terá mais relevância. Suas falas serão ouvidas atentamente e você será visto de maneira diferente do que seria se fosse um tagarela. E entre escolher uma dessas duas alternativas, prefira que trará vantagens a você. Porque falar muito, além do fato de dar muita margem ao erro, poderá ainda te causar prejuízos. Logo, você precisa dar fim a esse hábito de sempre estar abrindo a boca desnecessariamente. Apenas se faça essa pergunta, sempre quando estiver com vontade de dizer algo. Se o que está prestes a falar é melhor do que o silêncio, pois assim, se a resposta for que com o seu comentário não será tão vantajoso quanto o silêncio, então prefira manter o silêncio, afinal, aquele que não expressa algo não será julgado pelo que deixou de falar, já aquele que fala o que não deveria, corre mais riscos de se prejudicar de alguma forma, dado que as pessoas poderão ser críticas em cima de seu comentário. Portanto, a atitude correta se ter diante dos espaços de fala que os indivíduos darão a você, refere-se a entender se deve se expressar mais ou se deve ser breve em suas falas, como se o que tivesse dito fosse somente para preencher uma lacuna de espaço, mas que sucintamente não fosse nada de importante ou que poderia ser interpretado de modo diferente. Ou ainda, como se existisse algo a se analisar em suas falas, apenas dizer para não ser inconveniente com a outra pessoa. Preenchendo assim esse espaço de fala, mas ao mesmo tempo, sendo silencioso com suas informações, porque há ressalvas, e é óbvio que exagerar no silêncio também pode te prejudicar, mas que para isso, como disse anteriormente, você poderá agir de maneira concisa, sendo breve em suas falas, apenas escolhendo as palavras certas e falando o necessário, ao invés de ficar dizendo demais detalhes de algo que você planeja, para quem não precisa saber. Por fim, note que se você falar demais, abrirá brechas para que uma hora, algo do que diz possa ser usado contra você. Do mesmo modo, se ficar em silêncio, sem falar nada, fará com que perca oportunidades que deveriam ser aproveitadas em dadas ocasiões. Logo, existe a necessidade de saber discernir muito bem em qual momento deve ser mais comunicativo e em quais momentos deve-se valer do silêncio.